Salvo da Gnerty. Galera, hoje a gente vai testar aqui o game Magic Legends, lançamento aí dessa semana, um Action RPG, que saiu agora do forninho faz poucas horas aí, já vamos conferir a primeira gameplay aqui com vocês. Então bora nessa, né? Seguinte, a gente vai deixar aqui na descrição o link para quem quiser baixar o game. Dá para baixar aí pelo site oficial do game ou pelo site da Epic Games. Lembrando, qualquer game que a galera comprar aí pelo site da Epic, é só colocar nossa tag de criador Bulldog e é nerd, que vocês ajudam demais o canal. Bora lá seguir então! Bora. Cara. Seguinte, o game saindo em beta aqui. O lançamento oficial deve ser mais pra frente, mas ainda nesse ano. Mas é uma beta aberta, tá liberada pra todo mundo aí, não precisa pagar absolutamente nada, só conferir o game. Nessa beta, pelo que a gente já viu aqui, ele ainda não tá em português brasileiro, espero que na versão final do game ele esteja. Mas vamos lá, já vamos direto, aqui tá tudo configuradinho Bora. aí. Bora lá, e lembrando que o game ele é pra PC, né, galera? A beta que saiu aqui, por enquanto, pra PC. New Planeswalker, da... pra galera que joga Magic, aí seria novo nauta ou novo transplanador, eu já vi das duas maneiras aí. Mas bora nessa, vamos criar nosso personagem aqui então. Opa! Vambora, vambora, ver as classes? Tá só, então, ó, temos cinco classes aqui, por enquanto. A classe de Red Mana, que é o Geomancer, o Geomante, né? Tá aqui, ó, as habilidades de classe, ó. Seria o punho de magma, uhum. a fúria vulcânica e o salto furioso aqui. Conceito top. Tá, vamos uhum. dar uma olhada na segunda classe aqui. Beast Color pra invocar Corradaria. criaturas aí feras. Green mana, né? Cara? Eu escolheria essa. A Gabi gostou dessa aí tem um videozinho ali que Wild mostra um pouco slash. dela. <risos> tá maneiro, né, cara? Tá maneiro. Dá pra testar todas as classes aí na beta, né? Sem problema, só criar personagens novos. Vamos ver qual que a gente vai criar aqui. White's os... Mana. Sanctifier, cara, já gostei aí. os energia divina, ataque à distância dos inimigos. Cria onda de energia sagrada aqui. Achei interessante também. Tá, Deixa eu dar uma olhada na outra classe aqui, que tem... Mind, Mind Mage. Mind Mage, que seria o... tipo um Blue Mage aqui, é focado em Blue Mana, né, cara? Mindlash, que é uma. Também, né? Barreira de orbes de energia e tal. Ah, Interessante. Não, tá legal, tá legal. Olha ali, ó. No vizinho dá pra ver um pouco das, das skills dele ali em, em uso, né? Ah. E a última classe que a gente tem aqui na beta é o Necromancer o Necromante, né? Caraca, olha o visual? Tá maneiro o visual também, Nossa. né, cara? Nossa. Putz, não sei qual escolher pra pra esse início aqui. A Gabi gostou do... Não, mas... Não. Do Biscola, assim, ó, né, cara? Eu escolheria esse, mas tu eu acho que tu iria ou no, tipo, White Maid ali, ou no Blue Maid. É, cara, eu gostei dessa Acho que dessa tu é mais tíbia. um dos dois ali. Eu gostei desse aí. Vamos testar, então, de my Maid, né, é. que seria tipo um Blue Maid aqui. E aí, a gente vê como é que vai ser. Eu acho que tu é mais esses dois. Eu, eu tenho testar sou... todos agora, velho. Vamos ver, né? <risos> Tá, dá pra dar uma personalizada aqui, tá, vamos aqui ver Tá, aqui tem de personalização, dá uma olhada No corpo aqui, não tem tanta coisa, né? Será que na, na parte final, no jogo final, vai ter muitas opções? Talvez tenha um pouco mais, mas não sei, né? Ó só Agora é, que o corpo... que tá mudando É, ele muda um pouquinho <risos> Bem o corpo um pouquinho. aqui Isso aqui tá legal Aparecer a física, o rosto aqui Tem nove opções aqui de início, né? Deixa eu dar uma mulher, não muda tanta coisa, até porque a visão do game ela é mais de cima, aquela visão ah, é. Diablo, sabe? Que é mais de cima, então não dá pra ver tanto do personagem. Talvez em algum cinematic, né? A pele, vamos deixar uma mais intermediária aqui. Cabelo. Dá pra dar um zoom? Não dá pra dar um zoom aqui, né? Eu Alguns eu cabelos bem. interessantes. Deixa eu ver, cara. Tem uns cabelos maneiros aqui. É, minha opinião. Com, é, é. com esse visual tem que ser uma cor tipo esse, mais é, pra cima. Gostei assim. desse aqui, cara. Gostei é. desse aqui. Esse a gente tá combinando mais. Dá pra mudar até a cor, ah. velho. Fazer um cabelo meio louco. De azul, cara. Cabelo azul, né? É. Ele é um blue made. Cabelo azul Sim. claro, assim. Olha aqui. só, ficou massa. Ficou massa, ficou massa. Ficou linda a cor da pele com o cabelo. Ficou legal, né? Tá. Pelos faciais, né? Ah, eu, eu, não. Eu... Acho eu... que não. Sim, né? Não. Acho que deve deixar ele um pouco mais jovial, sem, mais jovial. sem <risos> Tá bom, cara. Vamos lá então, Vamos dar o um nome pro nosso personagem. Ele dá um nome totalmente aleatório de... Lyndra Flugrat. É vou botar aqui Bulldog Nerd. Tá. E foi, né? Maneiro, maneiro. Vamos ver qual é que é do game, cara. Eu fiquei animado com a proposta, a gente já viu alguns trailers aí. Deu pra dar uma olhada no visual, o jogo tá parecendo bem bonito. É. Ah. Vamos ver qual é que é, né? A gente o vai pouco ver um que eu vi eu achei lindo, bem colorido, assim, né? Bem bonito. Tá bonitão pra galera que curte Magic. Ele mistura um pouco do lore do Magic aí, o universo do Magic com esse estilo de gameplay de RPG de ação. Não há heróis. Apenas o equilíbrio. Cada trançado dessa tapeçaria tem um propósito, né? Cada pecinha né, da engrenagem tem um propósito, né? Ai, que lindo! Ficou legal, né, mas meus personagens? Eu não, não vi se dava pra ser menino e me, ou menino. Não, não dava pra configurar ali, né? Não, né? Também não vi essa opção. Interessante. Ai, eu amei esse cabelo, sério, é muito bom. Você até sabe o que a Lens Eterica pode fazer? Eu sei o que você disse a sua guia, Master. E é tudo que eu preciso saber. Tá, ah, tem uma treta aí de início. Tá, tem in ah, uma mulher misteriosa aí que ela tava ouvindo coisa que ela não devia, né? Já temos uma vilã pelo visto, né? Ah, ele deve ser tal qual nós um tipo um planinalto, um transplanador, né? Olha aí! A gente chegou aí do nada, né? A gente, tipo, transplanóia, né? A gente só né? na fofoca ali, só cuidando do assunto dos outros. As as tá, velho. Vamos ver qual é que é dessa mulher aí, né? Hum, ela já mandou umas criaturas. Eu acho que ela nos viu aí, já deixou umas criaturas aí, né? Ah, o cara ah, não morreu. pegar o cara. Vamos é. salvar ele, Lolo. <risos> vamos lá. São mini Bem... instaladores <risos> Que da hora, né? Bem legal Tá, vamos lá Pra galera que curte Magic Provavelmente já temos algumas referências aqui Mas vamos nessa, né? Tá, seguinte Aqui já vai cair ele. direto na gameplay, né? Tá Gameplay é o seguinte, a gente clica ó, Ele já tá dando o tutorial ali, a dica A gente clica Pra indicar onde e Pelo visto, pra atacar também, né? Beleza, fazer um ataque básico aqui ele, ele de vez em quando tá dando uma outra quedinha de frame, né? Eu também tô sentindo, com presente, quando tu andou a primeira vez ali, né? Mas ele tá em beta o jogo, né? Vamos um ver, né? Valeu pela ajuda A menos que você esteja aqui pra me matar também, né? Aí a gente teria uma conversa diferente, né? O que, que você tá fazendo aqui? Eu não sei, a gente meio que caiu aqui nessa dimensão, né, galera? Meio que não, não, não. transplanou, né? Perplexo, desorientado, talvez um pouco ameaçado. Essa foi a primeira vez que você transplanou, né? é? Tá, você está meio aí perplexo, desorientado, talvez um pouco surpreso. aí. Minha é primeira vez que eu transplanei, né? é? Bem, aquela duela rompeu a minha linha e você precisa de algumas respostas. Como é que fazemos um negócio, você ajuda tá, a me encontrar com meu atacante e eu vou explicar... gente vai Samuel. ajudar ele a pegar a, a pegar a mulher e ele vai explicar tudo aí no caminho, né? Beleza. nome Não dele, <risos> É, né, cara? me Tá, Houserac. Meu nome é Houserac, me siga, né? Vamos lá com ele, então, né? Sure Opa! observe. Tá, deu um ajuste de câmera aqui pra gente ver melhor. Tá vendo qual é que é a magia dessa barreira aí. Tá, ele conseguiu quebrar, cara. Vamos lá, vamos com ele, então a gente ajuda ele aqui. A gente precisa ter mais um Budói só pra botar o nome de Houserac. Agora que ele ensinou a girar a câmera, cara. Tá, melhor não ir por ali. Bicho bravo aí é Tá bonito o jogo, né? Tá, você é um transplanador, né? Vamos ver qual é que é disso, né, galera? Tá. Ah, é a capacidade que a gente tem de viajar entre mundos, entre planos, né? Você vai se acostumar a transplanar, né, cara? Por enquanto, então me mostra do que você é capaz. Tá, a gente pode usar o é aqui, ó. Que é a nossa habilidade que tá ali embaixo, ó. Tendo o um cooldown ali dessa habilidade. Ele quer que tu abre esse portalzinho aí. É, ó. Causa dano pra inimigos num cone na sua frente, né? Então essa é a habilidade que a gente tem por enquanto. Aí W a gente ativa outra habilidade, que é a fuga ilusória, né? Pra gente escapar, né? Ah, tá chegando inimigo, calma. Ah, então tá pra matar o um inimigo enquanto ele desfaz a barreira. Exato. Tá, a gente pode usar ou as habilidades ou o ataque simples, né? O ataque simples é meio que dar um tiquezinho aqui inimigo. É, e o cone é bom usar quando tiver mais de um, né? Beleza, caraca. Ó, ainda é meio um. um né? Ó, a gente pode usar a nossa fuga aqui, eles não nos enxergam, ó. Aí já dá pra começar a fazer uma, uma combinação, né? E depois a gente vai conseguir cartas, né? Como um bom jogo de Magic. Né? É. Ó, já, os meus poderes, sim. Ah, não precisou. O que eu isso aqui? Tô é tô tô pra rilar? Pra rilar, né? Beleza. Simbora então, vamos seguir aqui. Você tá indo bem, Tem alguma Talvez seja a hora de ensinar um pouco de magia para você. Ah, podia ter aberto um mais rápido? Podia, Tudo bem. Ó, os feitiços vêm em formas diferentes. Né? Aqui, cara, essa aqui é a parada. Aí a gente vai ter cartas do jogo, né? Deixa eu ver, a gente pode... A gente desbloqueou as duas, né? Não tem que escolher qual delas, né? Então essa daqui, ela causa 1.734 de dano. Eh, dando nos inimigos numa linha, né? Então a gente vai criar, tipo, uma linha de dano. E essa aqui causa 706 de dano e ainda estuna os inimigos, né? Em linha por 4 segundos, né? Interessante. Tá, vamos aceitar as duas. Elas já vão aparecer aqui embaixo, ó. Alguns feitiços trabalham em combinação com outros e produzem efeitos poderosos, né? Tá, eles ficaram alocados no, na, no 1 e 2 aqui pra gente usar e aí tu a carta. ele consegue cartão usar e 2. uma vez e descarta ela? É, ó. Eu tipo vou usar, ah, aí tem pull down. Ah, tá, mas ela se mantém ali. Ela se mantém ah. ali, mas depois a gente vai ver uma mecânica diferente, né? Tá. Que eu achei bem interessante. Porque tem que ter um componente de sorte também no Magic, né? A gente já vai ver isso daí em seguidinha, né? Tá. Quando a gente tiver mais cartas do que o número de slots ali de baixo. Aí tu vai fazer escolhas. Aí a gente vai fazer escolhas. Quando a gente usar as magias e a gente tiver mais cartas, a magia que a gente usar, ela vai sair dali e aleatoriamente uma outra do nosso deck vai ir pra ali. Ah, tá. Entendeu? Por isso que é o componente de sorte. É, tem um componente de sorte ali. Tá. Ah. Vai ser meio... A gente tem o um deck fixo, mas as cartas que vão aparecer ali embaixo vão ser aleatórias, né? Tô só de sonar já. Usei essa aí agora. Tá. Cada spell, né, custa mana. Mano. Tem aquela barrinha azul ali embaixo da barra verde. E como é que tu recupera a mana Aí quanto é que, que tá. Que... Eu acredito que seja dando dano nos inimigos, né? Talvez ela recupere com o tempo também. Embaixo de cada carta, aqui, ó. E em cima ali também, ó, Tem duas gotinhas. Quanto que gasta, né? Duas barrinhas azuis. Hum. Então vai consumir duas barrinhas. Deixa eu dar um tecozinho aqui, ó. Consumiu duas barrinhas, né? Então assim a gente vai tendo que calcular mesmo. A gente vê aí que tem que fazer um gerenciamento da nossa mana, né, para é, saber o que tem pegar. É, sozinho a, a prova é, é. nos outros, né. Por isso que tem os, os ataques que não custam mana, né. São os ataques simples. Muito bem. Ah, o, ah, o poder é só um ah, potencial se a gente não der uma direção para ele, né. Tá, a gente pode atacar mais de um inimigo de uma vez só, né. Vamos ah, aqui ele botou um, uns orbes aqui pra gente meio que testar, né? Ah, segura o botão pra mostrar o alvo, né? Ah, ele vai meio que mostrar esse círculo aqui pra gente saber aonde que a gente vai lançar, onde que a gente vai castar, né? E aí a gente solta pra lançar o feitiço, né? Então vamos lá, deixa eu tipo meio que... Se, ah, se eu seguro, ele meio que vai atacando. E ó, tô segurando a tecla 1, que é da primeira carta, e aí eu sei mais ou menos pra onde que ele vai lançar, né? E até onde lança, né? Tipo e até esse, onde lança. O campo, como... né, de ataque. Ó, oh, esse aqui já cria, tipo, um, uma linha, né? Interessante. Ah, tá chegando mais inimigo aí. Deixa eu virar a câmera. Tá com a sensibilidade meio alta nessa câmera, né? <risos> Dá pra ajustar isso depois, né? É um alto giro. Aí, ó. Boa. É, ele tá recuperando mana conforme eu vou dando um ataque normal, ó. Vou dando um ataque normal, ele vai recuperando a barra de mana Aham. ali embaixo, né? Aí pode fazer várias combinações, né? De Tomar, ataque continua simples. subindo. Achei. Beleza, né? Bem tranquilo, né? Tá, é isso que ele tá explicando agora que a gente acumula mana durante as fights, né? Beleza. Aqui em cima achei que tinha alguma coisa, mas não não dá pra pegar não, né? Tá, vamos avançar um, mais um pouquinho aqui, cara. E o visual tá bem bonito, né? Putz, eu tô gostando, bastante bem aquele visual Diablo, né, cara? Uhum. Só que aqui no universo oh, todo do Magic, né? Olha aí! Calma! Uhum. Meu Deus, é <risos> já <Hoje risos> é é. só <risos> Beleza! E tem o nosso Q e o nosso Tab, né? Que não dá pra esquecer de usar também não. Toma! Que acostuma, né? Isso é um pesadelo, um monte de Minha Aranha. De uma vez só! <risos> <risos> Dá pra aprender spells de criaturas, pra summonar criaturas pra lutarem ao nosso lado, né? Aí ah, o elemental de água, velho. Que maneiro. Custa. Tre... É três? Não, a força dele é três, a cartinha é três, é isso? Tá, vamos que já quero testar, cara. Já gostei desse aí. Substituiu daí o continue com duas, né? Vamos, vamos dar uma olhada ali embaixo, baixo. ó. É Meu isso bem, que bem. a gente estava comentando o antes, ó, cara. Cast, Ao castar um feitiço, então, né? Ele é removido no da que nossa que mão, né? Tem. Mas ali embaixo tá o nosso deck, Try né? Então, agora. quando they a gente usar, vai vir um spell aleatório do nosso deck para nossa mão, ah, né? Tá ótimo. É interessante, né, cara? É. Tá ali o nosso... isso tu não gosta de algum, será que tem como tocar fora? Deve ter como a gente ajustar o nosso deck, né? Maneiro, cara, maneiro. Tá. O Tiago é a primeira, cara? É. Uia! Oh! Legal, né? Eu amei! Caraca, o Aquaman vem te ajudar. Tá, cara, olha aí, velho. Que da hora, ele é metal de água, velho. Olha aí, ele vai lutar do nosso lado. Né? Nossa, ele dá um socão. Tá, beleza. Olha, ele tá durando aí. É, ele dura, cara, ele dura. Ele é bem lento, é, na real, track. né? Mas... Mas ele dá um bom dano aqui. É. Deixa eu até dar uma olhada aqui embaixo, ó. DPS 13 e ele tem 1.100 é. de vida, né? <risos> Toma! Ah, dá pra dar conta. Nesse tutorial tá bem de boas, viu, galera? Tá bem tranquilo aí, né? Tá, você assim já tá dando conta sozinho, né? Boa. Beleza. TeleStrike, cara. Desoriente os inimigos nas proximidades por 8 segundos. ó. Se teleporte para o local do alvo e aí cause 499 de dano aos inimigos das proximidades. Parece bem interessante esse aqui, cara. De bem que teleporta pro lugar e ainda dá um dano de choque, né? Tá ali, 499. ó. 499. Perto Vamos do jogo. outro dano, ele é, tipo, metade ou um terço, dependendo das outras cartas, mas... Mas ele tem essa tem parada teleporte de teleporte, para. né? Vamos ver. Hum, tá ela ali, ó. So this is where we say. Ela já conseguiu o que ela queria aqui, então é hora de dizer tchau, né? Ah, se a essa não vai parar de fugir não? Quer não que vai, não sei se a gente <risos> vai lutar com ela agora não. Quero ver um embate. Derrote os inimigos que estão atacando, né? Olha aí, ó, já testei o um negócio. Ah, só que eu teleportei pro mesmo lugar, né? Dá pra ir pra outro, né? Tipo, se eu tiver em Apuros lá, dizer. É. Caraca, eu já o um segundo elemental, velho. Aham. <risos> uhum. Boa, né? Ela tem que matar 16 aqui pra esse, pra esse início. Toma! Olha lá, teleporto e chego rasgando. É bom quando tem um grupo de inimigos que não tá tão próximo. E tu tá tomando um pau também, né? E aí também a gente pode usar como fuga, mas a gente pode tipo, atacar um grupo que tá lá do outro é. lado, né? Maneiro. Só em termos de ataque, ele não é tão forte quanto os outros, tem 1.200 É, caraca. esses meio diretos, né? Ah. O que tá rolando aqui, cara? Desmoronando. Que que é isso, velho? Olha uh, lá! Uh, chegou um boss, véi. Ah, quero ver o senhor das águas aí. <risos> <risos> Toma! Se tu é bom mesmo. Vamos lá, Poseidon. Tem uns outros juntos, cara. Calma, Jogo. Vira, Poseidon. Calma! Olha aí, ó. Ah, foi top. Boa, Principalmente né, com esses pequenininhos, né? Tu tira um monte de uma vez só. Dá uma porrada de uma vez só. Caraca. Olha o nosso golem ali, velho. Toma. Ah, Toma. tá tomando, tá tomando. Ah, é, tá dando. Meu Deus, cara, tô tomando também. Pera, calma. É mesmo. Dá tá pra rilar? Não tem coisa pra rilar aqui em tá volta, mais de não? mais longe. É, vou ficar mais de longe mesmo. Não, não soltou nada pra ir lá. Não soltou não, hein. Tá. Mas vai dar bom, vai dar bom, galera. Vai dar bom. Já passa daí. <risos> Ele tá aí, a gente pega. Aí, ó. Vai morrer, vai morrer. Vamos bom um uh! aí. sim. Boa, né? Ih! <risos> ah, <risos> <risos> é, cara, quase não deu, mas deu, né? Isso que é importante. Tá, eu não Hum... Tá, seguinte. Aqui, ó, que a gente segue adiante para provavelmente outra missão. Deixa eu ver aqui, cara. vai é ego? mais, minhas costas ou meu ego? A gente não conseguiu pegar ela, né, cara? O quão ruim é isso, né? A gente pode tentar ver o, os vestígios que ela deixou pra ir atrás dela, né, cara? Beleza, vamos seguir ela então, cara. Pegue ela pelos cabelos! <risos> da hora, né? Beleza, siga o caminho que ela pegou, né, cara? Missão concluída, então, as nossas recompensas são as cartas aí que a gente pegou. Ah, ótimas! Cara, interessante, né? Já deu pra ver a primeira missãozinha nossa, aqui. Nossa, muito legal. Gostei do jogo, cara. Eu acho que o é um jogo promissor aí, velho. Também gostei. Pra quem curte RPG de ação aí, fica aí a nossa dica aí. O jogo tá liberado, é só baixar pelo link que tá aí na descrição, cara. Não tem que pagar absolutamente nada pelo jogo. Ele ainda tá na beta aberta, né? E o lançamento oficial deve ser mais pra frente, mas eu acho que é um jogo que tem bastante potencial, cara. Ainda mais pra quem curte RPG, pra quem curte Magic, né, cara? É o melhor de dois mundos aí, né? Então, galera, esse aqui é o Magic Legends, né? Espero que vocês tenham curtido o videozinho, o vídeo curtinho, só pra mostrar o inicinho do game aí. Se a galera quiser, a gente pode trazer mais do Game Lives aqui no canal. A gente já tá com lives praticamente todos os dias essa semana. Semana que vem a gente vai cobrir lançamentos. Essa semana a gente tá cada dia fazendo uma cobertura de lançamento aqui no canal, nas lives também. Mas comentem aí se quiserem um pouco mais desse game aí que a gente pode trazer ele pro canal. Nham. Galera, valeu demais aí a companhia de vocês nesse vídeo aí. Não deixem de se inscrever no canal, dá um like aí pra dar uma força pra gente. Valeu aí e até a próxima! Nham.